E aí pessoal, beleza? Vitor Gunária trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como vocês podem estar mergulhando no Fortnite. Então fica até o final do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse e também compartilha para um amigo. Então bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal. Para começar o glitch, eu vou estar tá entrando no laboratório de batalha porque eu não quero que vocês entrem no casual ou competitivo, porque é porque pode estar te banindo. Isso também atrapalha muito as outras pessoas que só querem estar tá jogando por diversão mesmo. Bom, pessoal, vou estar tá entrando aqui no laboratório de batalha e enquanto isso, pessoal, eu vou estar tá explicando para vocês mais ou menos como funciona esse bug. Basicamente, você vai ter que entrar em um lugar com uma área com alto volume de água. Uma água funda com um carro e você vai afundando, mas tem algum alguns porém que eu vou estar tá ensinando melhor agora como que faz isso, mais especificamente. Começando o bug pessoal, a gente vai estar tá entrando aqui em chaminés Chamuscantes porque ali tem uma piscina entre aspas, né, do cubo Kevin, né? E ali é uma área muito boa para você estar tá fazendo esse bug. E só lembrando pessoal, não façam, não façam isso numa partida casual, competitivo, essas partidas normais assim, porque vai estar tá atrapalhando muito, principalmente competitivo, é sério. Tamo Chegando aqui em chaminés chamuscantes, né? E a gente já tem alguns carros e caminhonetes aqui. E basicamente eu vou estar tá quebrando aqui, porque aqui, pessoal, tem uma parte, tem essa piscina aqui. Eu vou estar tá quebrando aqui para estar tá facilitando a minha entrada aqui nessa piscina. Pessoal, esse bug não é muito fácil, mas também não é muito complicado de ser feito. Então, vocês vão estar tá fazendo de boa aí. É, só, só não façam partidas normais, casuais, nem competitivo. Daí, agora que eu liberei aquele espaço, eu vou estar tá vindo aqui nessa, nessa caminhonete o carro, sei lá, chamem como quiserem. E vamos estar tá entrando aqui. A gente vai... Tá vindo mais pro meio, né? E vamos estar tá esperando o carro começar a afundar. Essa parte da frente. A gente vai... Vai ficar entrando e saindo do carro. Entrando e saindo. E é basicamente esse o bug. Saímos aqui. Consegui... Entrar aqui. E vocês percebem... Vocês percebem que... Tá, tá meio bugado aqui, não, não tá tudo roxo como era pra tá Mas isso é normal, mas você mesmo assim vai estar tá aqui debaixo d'água E as outras pessoas provavelmente não vão estar tá te vendo É muito fácil de fazer esse bug né, tô me contradizendo lá no início Só que não é tão fácil Porque você precisa ter um pouco de sorte pra fazer esse bug E também um pouco de habilidade pra apertar esses botões rápido E se você pular Ó, oh, você volta a nadar aqui. E esse bug funciona praticamente em qualquer lugar com alto volume de água, mas em alguns lugares ele não funciona porque não é muito plano a área da superfície dele. Mas eu recomendo vocês estarem usando aqui que é um lugar bem plano, é o um melhor lugar na minha opinião para vocês estarem usando esse bug. Pessoal, se você tá curtindo o como que faz esse bug, né? Se eu tô te ajudando de alguma forma, inscreve aí no canal e deixa o like que vai estar tá ajudando bastante, tá? Porque eu tô perdendo bastante inscrito e isso desani desanima bastante. E a minha meta é chegar nos mil inscritos até o fim desse ano. Vou estar tá fazendo o bug novamente com esse carro aqui. Aqui. Esse daqui não dá certo, pessoal. Vocês veem que não, não é sempre que vai dar certo. A maioria das vezes vai estar tá dando certo, dependendo do, do seu caso. Mas não vai ser sempre. Vamos estar tá testando novamente com aquela outra caminhonete. Vamos lá, vamos estar tá entrando aqui. E agora vamos afundar mais esse carro junto com a gente. Espero que dessa vez dê mais certo, né? E isso daí funciona com qualquer tipo de veículo. Só que eu, tô, só que eu tive mais sorte da primeira vez com uma caminhonete. Mas realmente funciona em qualquer tipo de veículo. Dá até pra você andar com o carro aqui debaixo d'água. E, enquanto isso, você vai mergulhando. É muito legal, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, se eu te ajudei também. E compartilha para os três amigos um desafio aí para vocês. Para a gente estar tá batendo logo a minha meta. Que eu espero que eu chegue, chegue até o final do ano. Eu acho que chega. Se eu... E tá tendo vídeo 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Então esse foi o vídeo e falou!